Chegou a hora de falar aqui do queridinho da comunidade. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Vamos dar uma olhada. Ok. Blaise Guerreiros, eu sou o William Broff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 3, só lembrando que esse vídeo aqui ele faz parte de uma minissérie Onde eu estou passando aqui por todos os jogos de Sniper Elite e esse é o nosso terceiro episódio Então eu recomendo que você veja também os outros vídeos né, que eu já fiz antes Para poder entender melhor como é que funciona isso aqui e entender também a história dessa franquia já aproveita aí para se inscrever aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre essa franquia e principalmente sobre o novo Sniper Elite 5, ok? Conteúdo de qualidade, beleza? De fã para fã. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Que satisfação, Aspera. Então senhores, uh, Sniper Elite 3 ele é o terceiro jogo da franquia, ele segue o mesmo formato dos outros, é um jogo de tiro tático em terceira pessoa com elementos stealth e ele foi lançado em 2014 para todas as plataformas, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC evidentemente e Switch, olha só, quem diria né, só faltou sair para geladeira, tablet, celular, calculadora, <risos> saiu para quase tudo. Você é comediante, é isso? Não, não, não. Ele é só um sabichão. Então é isso, né? Ele saiu para todas as plataformas e para mim nesse jogo a Rebellion ela se superou bastante. Assim como fizeram em Sniper Elite V2, eles também surpreenderam. Sniper Elite 3 ele não é uma sequência do Sniper Elite V2. Ele se passa antes, né? Mais precisamente em 1942, três anos antes de Sniper Elite V2. E para mim, esse foi mais um acerto da Rebellion, porque quem já tinha jogado o primeiro, lá o de 2005, ou o V2, percebeu em vários momentos o quanto que o Fairburn, ele é um soldado muito acima da média. Ele é um cara que faz a diferença, mesmo que lutando sozinho atrás das linhas inimigas, ele é um cara que faz a diferença pela inteligência, pela atitude, pela performance, né? pela técnica e tudo mais. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que jogaram esses jogos na época, eles queriam muito saber mais sobre esse protagonista. E nada melhor do que voltar alguns anos para poder mostrar esse aí mais novo, né? ainda desconhecido, mas com bastante potencial. E aí foi exatamente isso que aconteceu, porque em Sniper Elite 3, o Fairburn, ele é só mais um soldado, né? ele é um cara anônimo, um cara que vai ali pro norte da África, ele vai como parte dos reforços que são enviados e ele é anexado à ofensiva britânica ali durante a batalha de Gazala. Ele não é nem de longe aquele agente fodão lá do Sniper Elite V2 ou do Sniper Elite 4, porque esse jogo ele se passa bem antes, entendeu? Só que assim, o Fairburn em Sniper Elite 3, ele não é assim também um relis atirador. Ele já está estabelecido como um atirador da OSS, mas ele ainda não era reconhecido como um agente diferenciado, sabe? Esse tipo de coisa. Ele ainda não era escalado para missões especiais e tudo. A Batalha de Gazala, inclusive, ela foi vencida pelo eixo, né? Mesmo com o Fairburn lá ajudando e tal. Mas ele acaba chamando a atenção da inteligência naval britânica porque a função dele em Tobruk, ali logo no início do Sniper Elite 3, era só eliminar os observadores de artilharia. Ele bastava fazer isso e cair fora e tal, era o ofício dele e estava tudo certo. Só que o cara, por conta própria, e aí vem a questão da atitude, o cara por conta própria, ele ainda localizou e destruiu todos os morteiros que estavam bombardeando o Tobruk. Além, claro, de eliminar vários soldados do exército alemão pelo caminho ali, foi um bônus, né? Ou seja, esse cara definitivamente ele não era qualquer um. E a partir daí ele passa a trabalhar em conjunto com a inteligência naval britânica. Então a gente segue todo esse passo a passo ali do início, né? Como ele sai de um anônimo até se tornar alguém minimamente reconhecido. Tava só no início, né? E é aí que o jogo começa de fato, né? A gente recebe a nossa primeira missão especial como agente secreto, que é investigar o general Franz Valen, um dos protegidos de Hitler ali, né? E a gente tem também que descobrir o que é o tal do grande projeto Zoica, que inicialmente a gente não sabe, depois a gente descobre e tal, mas enfim não vou entrar em detalhes aqui para isso a gente vai ter logicamente que percorrer várias áreas ali do Norte da África a gente vai ter que explorar vários ambientes eu já comentei aqui que eu gosto muito do mapa do V2 mas eu tenho que dar um destaque aqui para os mapas do Sniper Elite 3 que são incríveis principalmente o oásis de Siwa que é um dos mais fiéis em comparação ao que se tinha lá na época eu não vou entrar aqui nos spoilers porque eu tô fazendo série desse jogo aqui no canal a história tem algumas reviravoltas interessantes tem traições tem projetos mirabolantes e tal então eu acho melhor não estragar a surpresa né quem quiser ver o que acontece nos detalhes basta assistir a série aí que eu tô fazendo aqui em live tô jogando no autêntico que retira automaticamente quase todo o HUD remove todas as assistências fica um negócio insano realmente é uma das campanhas mais difíceis que eu já vi em jogos assim, pouquíssimas pessoas fizeram isso, para vocês terem uma ideia, no PS4, que é onde eu estou fazendo, apenas 0,4 pessoas conseguiram esse troféu, é muito pouco né, porque realmente o desafio é muito grande, e, inclusive eu não sei se alguém já fez isso em live, pelo menos eu não achei nenhum canal que tenha feito toda essa campanha no autêntico, em live se vocês conhecem aqui algum canal que fez essa campanha em live no autêntico deixa aí nos comentários porque com certeza eu tenho interesse em conhecer esse canal beleza agora sobre a gameplay do jogo em si é a evolução em relação a Sniper Elite v2 ela é enorme né o jogo ele volta a velha fórmula do primeiro jogo, lá de 2005, que era um sandbox, basicamente, né? áreas enormes, com múltiplas abordagens, vários objetivos secundários, muitos papers para localizar também, além dos acessórios que estão espalhados aí por todos os lados, tudo isso para poder motivar o jogador a explorar os mapas, né? que são bem maiores do que os mapas do V2. O stealth também ele foi reformulado, ficou excelente, como eu já comentei, né? Agora é possível terminar uma missão inteira totalmente em stealth. E finalmente as submetralhadoras que eram inúteis no primeiro Sniper Elite e em Sniper Elite V2, agora finalmente funcionam, pelo menos razoavelmente, né? Pode até não ser o ideal ainda, mas já ficou bem melhor. Vamos combinar, né? Sniper Elite 3 é um jogo que eu considero excelente para mim o melhor jogo da franquia até agora talvez o único ponto negativo dele seja alguns furos no roteiro ali, a Rebellion ela vacilou em algumas datas como na batalha inicial do jogo ali, que o game mostra como o cerco a Tobruk, mas na verdade o cerco a Tobruk rolou um ano antes, então né, deram essa barrigada aí, aquela batalha na verdade ela se assemelha mais a batalha de Gazala, só que essa batalha também não se passou exatamente naquele local, então não tem nem como dizer assim, pô, eles erraram o nome. Eles erraram o nome e erraram o local também, né? Um outro furo que foi muito comentado na época foi o fato da gente começar com o M1 Garand quando, na verdade, esse fuzil ele nem tava presente lá na campanha do deserto, sabe? Todos os atiradores na época usavam o Springfield mesmo. Enfim, Sniper Elite 3, ele tem vários desses pequenos furos. De repente, eu posso até fazer um vídeo só falando sobre esses furos todos aí. E eles meio que acabam incomodando pra quem conhece os detalhes desse conflito, só que a gente sabe que para a maioria passa bem despercebido, sinceramente eu acho que entra mais aqui como uma curiosidade mesmo, porque não chega a comprometer, a verdade é essa, se você quiser levar a história só como ficção, vai tranquilo, você nem precisa se apegar a esse tipo de detalhe, mas enfim, comentem aí embaixo se vocês já jogaram o Sniper Elite 3, o que é que acharam, beleza? Lembrando que nos próximos dias sai o último vídeo dessa série aqui, que é do Sniper Elite 4, para poder a gente finalizar com chave de ouro, beleza? Enquanto isso, fica ligado em todos os conteúdos que eu estou fazendo aqui sobre Sniper Elite 5. Sigam-me aí também no Instagram e no Twitter para poder ficar absolutamente por dentro de tudo que está rolando aí sobre Sniper Elite. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.